Cara, presta atenção e não sai desse vídeo. Não sai desse vídeo você vai se arrepender pro resto da sua vida. Essa é a melhor história que você vai ouvir na sua vida inteira. É sério. É uma história assim que é plot twist em cima de plot twist e é bizarro. Envolve morte, envolve suspense, envolve uma pitada de humor negro até, uma situação bizarra. Um vereador, um vereador chamado Irmão Cacá do Sindicato, porque ele é ligado à igreja e ligado ao sindicato, foi assassinado. E aí a polícia foi em investigar a razão do assassinato deste vereador. O assassinato ocorreu em Primavera, né, numa cidade do interior de Pernambuco, a cerca de 80km de Recife, lembrando que esse Primavera não tem nada a ver com o Primavera de Indaiatuba, que vai muito bem ali na sua campanha, se mantendo ali entre os quatro primeiros. Mentiroso! Muito bem, vamos falar sobre esse vídeo, vamos falar sobre essa história logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entra aí na nossa Twitch, entra no nosso novo canal Cata Games, entra no Gado Combate também, que nós estamos lançando agora nosso jogo de cartas, também o Clube MBL, Academia MBL e enfim, todo o Instagram também, pra gente bater um milhão de seguidores. E é isso aí, vamos lá. Olha só a história, hein? Senta que lá vem a... merda. Então, o irmão Cacá do sindicato foi assassinado e a polícia foi investigar. Muito bem. Aí a polícia descobriu que em 2021 o irmão Cacá do sindicato foi preso. Foi preso por quê? Foi preso porque ele estava no sindicato, numa disputa contra outra sindicalista. Até aí, tudo bem. Só que aí ele resolveu, né, supostamente contratar um capanga pra dar um famoso apavoro. Na sua concorrente. Esse vereador Ele teria contratado uma pessoa Para dar um susto em uma outra mulher Que estaria se candidatando ao mesmo sindicato Que ele estava tentando uma vaga na presidência né? Então o cara chegou lá, chegou lá Deu um tiro pro alto, assustou A concorrente dele e ele venceu Lá no sindicato. Depois de tudo isso né, Ele se tornou vereador e quando ele se tornou Vereador ele começou a ser extorquido Pelo sujeito que deu O apavoro na concorrente dele E começou a cobrar mais dinheiro e mais dinheiro Pra não jogar aquela história na imprensa. E aí e o que acontece? O vereador teve a genial ideia de contratar um assassino pra matar o sujeito do apavoro que tava extorquindo ele. Você fala, meu Deus, o bagulho ficou louco. Não, mas fica assim, fica muito pior. Mas fica pior mesmo. O cara que ele contratou pra matar o sujeito do apavoro vai lá e mata o cara errado. <risos> e não só isso O cara errado que ele matou Era secretário de esportes da cidade Acabaram assassinando Um secretário na época Que trabalhava na secretaria de esportes Veja só Que bizarro Ele é um sindicalista né? Aí ele contratou um sujeito Pra dar um apavoro na concorrente dele Deu o um apavoro Ele ganhou pra ser vereador Quando foi vereador Começou a ser extortido cada vez mais Se cansou da extorsão Contratou um assassino Pra matar o cara do apavoro O assassino matou a pessoa errada E a pessoa errada dentro da secretária de esporte da cidade meu Deus do céu que é essa história mais bizarra de todos os tempos, meus amigos a política brasileira realmente não, isso dava um filme, isso dava um filme, se realmente querem promover o cinema nacional, não tem não há história possível de violência política mais criativa, imprevisível com um roteiro mais bizarro do que essa história, e por isso que eu disse pra você ficar no vídeo e assistir até